fazendo acontecer o respeito à religiosidade. O projeto das escolas Família Agrícola surgiu na França, em 1935, com apoio institucional e financeiro da Igreja Católica. Foi fundada para que o jovem camponês não viesse sair do seu local de morada para estudar fora, fortalecendo a agricultura familiar. A expansão dessas escolas sempre foi com a presença de religiosos, Hoje, percebe-se que o panorama vem sendo modificado. Diversas religiões inseridas no contexto, oportunizando o acesso ao conhecimento das diferenças. Na EFA, vivemos em democracia. Cada aluno manifesta sua cultura religiosa de forma espontânea. Diariamente, antes das principais refeições, os jovens reúnem-se em volta de uma árvore, para um momento de reflexão, onde... Os que se sentem à vontade, perdem ou agradecem algo. Ao final desses momentos, os alunos da religião católica trazem para o momento de reflexão a oração do Pai Nosso, Creio ou Ave Maria. Os evangélicos se manifestam com músicas e orações. Os candomblécistas com a oração do candomblé e os espíritas com textos e mensagens. Uma dificuldade é que alguns alunos ainda resistem em aceitar a religião do outro. Aos domingos, o jovem realiza um encontro na sala chamado culto, onde abordam diversos temas sociais, como preconceito, discriminação racial, de gênero ou intolerância religiosa. Fazendo com que nossos alunos passem a ter respeito mútuo e compreensão da religião e da fé do outro.